Para entrar na plataforma Como Aluno, digite www.elefanteletrado.com.br. Lembre-se de utilizar o navegador Google Chrome. No canto superior direito, clique no botão Entrar. Em seguida, clique na opção Login da Rede Estadual. Digite o login e a senha do e-mail vinculado à rede, aquele que termina em educar.rs.gov.br e você entrará automaticamente no Elefante Letrado. Se você já estiver logado neste e-mail, o sistema também entra de maneira automática. Atenção! Se você tentar logar com um e-mail que não esteja vinculado à rede, vai aparecer uma mensagem de erro. É preciso que você se desconecte desta conta e realize o login na conta vinculada. Já logado no Elefante Letrado, você poderá ler e ouvir centenas de livros. Você também poderá realizar jogos de compreensão leitora, escrever suas respostas e gravar as suas leituras.